dia, bom, bom pomeriggio, buonasera, eu sou Ana Paula, professora de italiano para brasileiros e hoje nós estamos com um quadro Italiano com Música, mas hoje eu também estou com uma convidada especial. Quem sabe quem é? Apresente-se, por favor. Eu sou... Bia. O nome dela é Beatrice, mais conhecida por Bia. Qual é a música italiana que a gente vai ler a letra? E dizer o que significa em português. Tizcateiro na foto. Quem é que canta? Tiziano Ferro. Tiziano Ferro. Tiz ah, e a Bia quer dar um recado antes, né? Qual é o recado, Bia? O primeiro é que tem amargo Pode me tirar like. Ah, o que mais? Inscreva-se. Inscreva-se Deixa o seu gostei Like <risos> E... Comente, comente aqui se vocês gostaram da participação dela Comenta se te piace essa coisa Ok Agora, andiamo subito ao testo de esta canzone tá. Ela Vamos. começa assim agora e comunque, anche se non vorrai Que que é isso? Nessa música de hoje, a gente vai focar bastante no tempo futuro, futuro no italiano. Então, olha aqui, ele diz, ricorderò, é futuro, na primeira pessoa, aí ó, lembrarei, e comunque, anche se non vorrai. E de qualquer modo, mesmo que você não queira, anche se non vorrai, se tu non vorrai, se vorrai também é do verbo... Voler e querer no futuro, então ricorderò e comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Vou mi casar con você perché nunca ti disse. Come fa male cercare e trovarti poco dopo. Come dòi te e ti encontrar logo depois. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto ti scatterò una foto. E eu, eu, eu digo assim, com medo de te perder, né? Nell ansia seria aquela ansiedade de te perder. Te scatterou na foto, vou tirar uma foto sua, te scatterou futuro. Tá. Recorderou e comunque, e só que não vorrai. Lembrarei, recordar se no futuro, lembrarei. E, e comunque, de qualquer maneira... E só que não vorrai, também futuro, e sei que você não vai querer, não quererás, não quererá. Ti chiamerò, porque tanto não responderai. Ti chamarei, futuro, ti chiamerò, porque não vai responder mesmo esse tanto, dá aquela impressão de não vai fazer mesmo. Ti chiamerò, eh, porque tanto não responderai. Como é far ridere adesso pensarti como a é um jogo. Como é engraçado, como é faridere, alguma coisa que faz rir, né? Como é engraçado agora, adesso, pensar que como é um jogo. Pensar em você como eu penso numa brincadeira. E capendo que te ho perso, te scato uma outra foto. E entendendo que te perdi, aí estamos falando do passado, tira uma outra foto sua. Porque, piccola, podresti andartene dalle Porque, pequena, ele está chamando, ele, ele está chamando piccola, né? Você poderia ir embora das minhas mãos. E di giorni da prima lontani saranno anni. E os dias que antes estavam distantes serão anos. E ti scorderai di me quando piove e profili e le case ricordam e você se esquecerá de mim quando chove. Os perfis e as casas lembram, lembram você. E será belíssimo, porque já eu non se so sabor de te. <risos> <risos> e será belíssimo, sempre futuro. E será futuro, né? E será maravilhoso. Ah, mas belíssimo não é lindo, é belíssimo? É também, mas muitas vezes quando algo no italiano Você quer dizer que algo é, é legal, é bom Às vezes pode-se usar também o belo Então, aí será belíssimo Eu gosto de dizer assim E, e será maravilhoso é, Porque joia e dolor é um dos teus sabores com te Porque alegria, joia e dolor e dor Tem o mesmo sabor com você eu eu gostaria e eu vorrei. eu gostaria somente que a noite agora passasse rapidamente e tudo ciò que aí me corpo não tornasse. e tudo aquilo que você tem de mim que tu aí de me de corpo, é de repente, não voltasse. E quero amor e tutte le atenções que sai dar. E quero amor e todas as atenções que você sabe dar. E voglio indiferença se mais me vorrai ferir. E quero indiferença se por acaso, sem mais, se por acaso me quiser ferir. Só uma uma observação aqui. Você viu que antes ele disse eu "vorrei soltanto que la notte ora velocemente andasse". Vorrei é gostaria. Mas aqui ele fala "voglio amore, voglio indifferenza". Tá bom? Então esse voglio é o presente, eu quero. Vorrei é eu gostaria. Só para Demonstrar que ambos são utilizados, porque muitas vezes se diz por aí não é errado utilizar vólio, não. Vólio é o mesmo que você dizer quero. Muitas vezes é pouco delicado quando você vai pedir algo para alguém, mas como nosso quero, a gente pode utilizar o vólio. <risos> e reconhecer. Passado lá, remoto, não passado distante. <risos> o seu olhar, o teu asguardo, no olhar de um transeunte, e um passante. Mas te sentirei distante. Mas mesmo tendo você aqui, te sentiria distante. Olha, te sentirei, é, pensando... No português, falando italiano, a pessoa pode confundir com o futuro, né? Eu, eu, eu vou sentir você, sentirei em você. Mas não, olha aqui, ti sentirei. No italiano, essa terminação, esse sufixo, dá uma ideia de uma hipótese, tá bom? De uma condição. Então, é eu te sentiria distante. O que, que ele diz? Mesmo tendo você aqui, eu te sentiria distante. Cosa significar -se quando o que pode significar sentir-se pequeno quando você é o mais grande sonho o mais grande incubo o que pode significar sentir-se pequeno pequelo quando é o grande sonho quando você é quando tu sei maior sonho o mais grande usa-se no italiano dizer mais grande literalmente seria o mais grande o que a gente não usa no português mas no italiano é comum você ouvir mais grande então é quando sem o seu grande sonho, o seu grande íncubo. Quando você é o maior sonho e o maior pesadelo. Siamo filhos de mundos diversos, uma só memória. Somos filhos di de mundos diferentes, uma só memória. Que cancela e desenha distrata a mesma história. Que apaga e desenha, distraída, distrata, a mesma história. E agora vem de novo o Ritur. refrão, Ritur. é como se diz refrão italiano. Ritornello. Ritornello. Não basta mais o ricordo, agora eu quero o Não basta mais a lembrança, agora eu quero que você volte. Eu quero e a sua é... volta. E será ah, belíssimo. Perché, perché gioia e, gioia e dolore, dolore hanno lo, lo stesso sapore, lo stesso, stesso sapore con te. te. Sono dettagli, chi lei fa, a gente viu antes também. Gioia e dolore hanno lo stesso sapore. Che chi è si han. Isso daqui È ho una un abbreviazione di Anna. Isso, aquele o foi eliminato perché perché stanno perché già tipo nelle canzoni e nelle poesie abbreviano per rendere più poetico. Isso, para ficar mais bonita a fala, uma musicalidade. No, no caso, esse ano seria é, tem no plural. Terceira però, pessoa do plural. Joia e dolore, ano, tem. Però, uh, não Por causa não é da que... métrica, né? Em poesia também isso acontece muito. Mas não se escreve com dois n. Como an, ano se escreve com dois n. Invece AN, com a abreviação não é que se diz AN. <risos> então, por isso aqui. <risos> então, é só H-A-N. Então, caiu an. também não só o O, como também o, o N final. Agora, como se chama isso na gramática? Vamos ver aqui se a senhorina se lembra. tá ah. bem, né? Eu vou tirar duas opções. Pode ser... Já. Elisione o troncamento? Elisione ah. o tronca troncamento? Ah, è vero. Um, è. Il troncamento. Il troncamento. Isso, è un troncamento. Qual è la differenza tra elisione e troncamento? Allora, l'elisione è quando si mette l'apostrofo. Il troncamento è quando si toglie solamente le lettere. Isso mesmo. E quando succede un'elisione? Uh, per esempio. nel, mo nel modo femminile? Quando a próxima palavra inicia per? Vocale. Bravíssima. Agora a gente vai cantar a música inteira, mas vocês vão cantar juntos porque agora vocês já sabem do que se trata. E eu aguardo. Atendo Sim. o seu like, o seu comentário. E inscreva-te. Inscreva-te aqui é, no canal porque temos vídeos novos todas as semanas. Agora vamos cantar, Bia? Sim. Agora todo mundo vai cantar com a gente, porque agora vocês já sabem do que se trata. Não esquece, não esqueçam de deixar o seu like, inscrever-se no canal e deixar o seu comentário se você gostou dessa música. E agora a gente vai se divertir cantando. Vamos lá. é comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo, ti scatterò una foto Ti scatterò una foto Ricorderò e comunque, e so che non vorrai Ti chiamerò perché, tanto non risponderai Come fa a ridere adesso, pensarti come un gioco e capendo que ti ho perso, ti scato un'altra foto, porque piccola potresti andartene dalle mie mani. E i giorni da prima lontani saranno anni, e ti scorderai di me. Quando piove o profilo, le case ricordano te sarà. Gioia e dolore hanno stesso sapore con te. Eu vorrei, soltanto que la notte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di corpo non tornasse. E voglio amore e tutte le attenzioni che sai dare, e voglio indiferença se mai mi vorrai ferire. <risos> <risos> e ricordo o meu sguardo, que é quello di un passante. Mas por essendo aqui, ti sentirei distante. Cosa può significar sentirsi piccolo? Quando sei, più grande sogno, più grande incubo. Siamo figli di mondi diversos, una sola memoria che cancella e disegna distratta la morte. stessa storia e ti scorderai di me quando piove, piove due fili e le piove, case ricordano piove, te, te. Oh, sarà bellissimo, perché me. gioia e dolore hanno lo stesso sapore, lo stesso sapore con te, io vorrei. Lo stesso. Ah, no, no, no, yeah, vabbè. Um, Io <risos> vorrei, soltanto che la natura velocemente andasse, e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse. E voglio amore tutte le attenzioni che sai dare. E voglio indifferenza mai mi vorrai ferire. Não basta que ricordo, ora apolho e fui. dolore è lo stesso sapore, lo stesso sapore con te io vorrei soltanto perché la morte ora velocemente andasse e tutto ciò che hai di me di colpo non tornasse e voglio amore tutte le attenzioni che sai dare e voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire e voglio indifferare me vou raí ferire. Agora sim. Até veremos na próxima lição. Um beijo. Até a próxima. Tchau.